Olá, sou a professora Caterine, coordenadora do curso de Ciências Contábeis à Distância, da AFSG. Existem muitos motivos para você fazer o curso à distância. Elencamos três deles. Além das aulas ao vivo, o aluno conta com as aulas gravadas, tutoria presencial e material didático completo. O aluno também pode utilizar biblioteca, laboratórios e demais espaços da FSG. Outro principal motivo é a qualidade do curso de Ciências Contábeis. Contamos com uma equipe docente altamente qualificada e com experiência profissional na área. Outra questão importante, o diploma do ensino à distância tem a mesma validade e reconhecimento da educação presencial. Por fim, outro grande motivo de estudar à distância é a facilidade que isso permite. O aluno pode conciliar tranquilamente seus horários do dia a dia com as aulas. Considerando esses três motivos e muitos outros, convido a todos a conhecer o curso de Ciências Contábeis à Distância da FSG. Basta acessar o site que está na descrição deste vídeo. Muito obrigada e até mais!